do jogo mesmo. Aí entrou Eu uhum. <risos> tô um uhum. dos caras aqui cara se fuder, vão conhecer quem é Léo <risos> Não é o veneno carregado, Eu vou suporte <risos> Eu vou suporte Vou, que... Que... vou precisar de ajuda desse banco aí Esse banco vai me caçar, é? velho Ele? Light, tu fica perto de mim, tá ligado? Não, copie... não montei ainda não Quero ver tom, quanto é. tem? 10 mil. 450 Caralho, velho. Ele tá esperando a gente escolher. Cronos, pegou. Olha, eu vou pegar eu vou a... a agressão meu Pega cautrizar, mano, pega a cauterizar, Não, pra quê? Só tem a Ing lá, caralho. A Ing vai gerar porra pra lá. Não, deixa comigo, deixa a agressão que é melhor. Espera ela escolher, velho. Ela tá me esperando. E aí, vamos. qual é a estratégia? Centro todo mundo? É, no caso vê só, a gente tem um drogou. Se o Drogô deles for muito bom, ele vai me counterar, tá ligado? O que vai acontecer? Fernando, né? eu esse mirando esses enquanto eu vou matar o Bunk, mas o Bunk também véio. é meu counter, né? ele foge de mim Porra. feito fez uma merda. Então pra mim a melhor forma que tem é eu fechar no meio, tá ligado? Eu mirar no meio mesmo. Uhum. Fernando, você te escuto primeiro. Eles tão funkinhando em algum lugar fechado. Não, vem alguns pelo meio Foi três. Atrás é em mim, atrás em mim O drogou lá em cima Cadê teu escudo, Fernando? vou em cima Ah, atrás, atrás, atrás, esquece Atrás, esquece Ali, boa Peguei também com o teu Roubou morrendo, robô morrendo Eita, meu mouse tá travando Pega, pega aí Um de life Matei Tô com pouco life, tô fugindo Tô meando, tô com coisa nenhuma Ah, vai se eu vou robô Tava ah, morrendo, velho morrendo. Boa, caralho Tô no meio já, o, o Dragos e o Baric no meio Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega Só tá porra. com a Ing lá, vai só, vai, tá vai, vai. lá meio, só tá a lá no meio tá a lá no meio Boa, garoto Só tá a lá no meio Ai, morri, velho Eu vou morto, mano, eu vou Costa, costa, costa, Cassie! Peguei o body Boa, vou entrar, bora entrando agora do lado do meu celular Um life, um be life, um life, life, life. Oh, cheguei, cheguei! Tem, tem o Bucky morrendo Bucky costa, Bucky costa, Bucky costa, Bucky o voo Boa, puxa, puxa, puxa Pegamos o carro Boa, boa Puta carai Life pro carro, life pro carro Life tá Meu life tá bugando, velho. Atrás, atrás, atrás, atrás, não atrás. Pega logo atrás que a gente. Dragão, dragão morrendo. Matei, matei. Corre, corre, corre, corre. Matei o dragão, foi trás. Boa, Valeu, velho. Cara, eu botei o escudo pra tentar ir pro lado e outro ali. Morri! Ai, pela bota deu, o nega tá me Boa, frente. peguei já. E dos life, hein? que aqui comigo. Tô nele. Ó, oh, dragão, dragão, drogou. Dragão. Drogou, drogou, drogou. Tô ah, nele. Quase morri Ele, tá Pô, com vai, vai. Ele tá com e de live. Ele tá com de live, velho. Peguei, peguei não, peguei não. Peguei não. Comigo, morri, morri, morri. Volta, volta, volta, volta. Pega esse banco aqui. Tô morto, tô morto, tô morto. Porra. O Fury! Vem, vem lá, aí O Fudeu, fudeu ele vai tomar no cu Eu mal cheguei Ó, o que tá morrendo, o Baric tá morrendo tá morrendo Peguei o dragão! Life, pelo amor de deus, Life! Vai ficar, vai ficar! eu babacotei! Chupa agora, trouxa! Morto, vai, morto, vai, morto. vai, vai! Matei! Butt morrendo, Tom. morrendo! E o não também tá morrendo! Boa! Bateu o Bucky, bateu o Meu loucura, velho! Caralho, o meu mouse ficou dando ainda bem que sou Nossa, caras é muito ruim, mano, ela tá escolhendo penetração pô, agilidade é eu, tô um eu tô matando ela pra caralho, pô Eu tô só nela Quando eu vejo ela É só né, que que importa dessa Aang? É, tá dando graça, com dia. delícia Vamos atacar o que? Vamos atacar o primeiro Fica primeiro Buzz. Cuidado, cuidado com o Buck, viu, Cass? Encosta, encosta, eu acho. Tá faltando um. Relaxa, relaxa. Tô morto. Tem em cima, tem em cima. Dragão em cima. Ah, tá franqueado aqui, Pô, caralho. Ó, lado, tem um lá de... Tem coisa lado. aí. Sim, te pela, di, pela, pela direita. Tudo direita, tudo esquerda, tudo para esquerda, tudo esquerda, né? esquerda. É. Não, pô, direita da nossa parte. Parte. Ah, não, full life. Peguei. É. Boa, dragão costa, dragão costa. Morri. Um de life, pega Cass, pega Cass, ele tá com um de life. Caralho, o dragão vai fugir mesmo, velho. Fugiu, eu não consigo pegar essa porra no ar. Cadê é Tu É ele, é tu É ele, é ele. Tá morrendo, ele tá morrendo. Aonde, cadê ele? Peguei. Foi pra base, foi pra base. Fica o a sua o aqui. Ó, a Ing do lado aqui ó. Tô me confundindo com a Ing deles. Pega aí pega, deles. aí, pega aí, pega aí. Só que morrendo, bota que morrendo. Ing costa, tá pega. Morrendo, aqui, boa, pô. Não, Tá morrendo. Boa. Não tá morreu. Eu tô com pouco life, preciso de life. traga Ó, pega um costa, pega um Dragão, costa. Dragon costa. Tô com o bunk com o Cass aqui. Ai ai, o Dragon tá atrás de mim. A puta, me dá life Tem life no carro aqui, ó. Dragons Ah, deu o fio da puta outra vez! Que merda, velho! Tô na inca. Boa! Boa! <risos> que surra, velho! Que, mãe! Foda-se! foda -se. tem nada, velho, mas deu vida pra caralho pros caras! Boa! Eu tava... entrar errado com a Ingrid Eu tava desesperado com a Ingrid Nossa, velho! Tô...